Oi, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer E hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo aqui para vocês O vídeo de hoje, galera, eu tô trazendo um jogo diferente É o jogo Iron Snoach, que é sobre um porco que é B10 Ele é B10, cara, ele, ele, é, ele é incrível, cara, ele... Cara, não tem a história dos três porquinhos? Os três porquinhos, eu não sei se tem música, mas... Os três porquinhos foram passear e o lobo comeu eles. Tem? Então, agora é o porquinho que comeu o lobo, cara. Então, esse é o jogo da vingança. Bora lá jogar. Bom, galera, começou aqui o jogo, ó. Eu posso controlar o meu bichinho com... O meu bichinho, não. O meu porquinho, Chuck Norris. Com as, minhas mãos, com as minhas mãos, né, claro, porque eu tô mexendo no PC e eu preciso das mãos pra mexer nele Mas eu posso controlar ele com, com as setinhas do meu teclado E ele é muito fácil de controlar E, cara, olha que porco B10, mano É o Chuck Norris em forma de porco, cara Quem vai negar que esse porco é legal? Olha aqui Nossa, tá aqui um bagulho naquele bichinho ali Caraca Olha só Ali, ó, tem o... Tem o, o, por, o, o porquinho É que os lobos são tão agredidos Que eu já acho que os... Que os lobos são porcos, né? Mas, vamos lá Esse daí é o da motosserra, mano Eu já vou bater nele Já matei, já peguei a motosserra Cê é louco Eu tenho uma motosserra, é um hit que mata... O bichinho. ó, aquele ali. Ele vai no pulo pula pula. Ó, ele é B10 também. Mas eu peguei a arminha dele. <risos> ó, ó, abaixa. Uh, abaixa. Não, não deu. Vai, bate nesse. Bate nesse. Bate nesse. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah, moleque. Galera, me desculpa se minha voz tá meio zoada. Sei lá. Se eu tô fungando às vezes é porque é, eu tô resfriado, galera. Eu tô com uma gripe braba, então a minha voz. Assim, é.. Então me desculpe. Me desculpe. Uh! Eu vou matar esse daqui. Cê é louco, cachoeira? O que, que aconteceu aqui agora, mano? Uh! Matou geral. Ô oh, louco. Ô oh, louco. Uh! Olho louco, O oh, louco. Olha, ó. Ó, pega aquele e já pega já faz. Isso. Nossa, agora foi a bola do Kung Fu, mano. Conto Flupanha! Ah, você é louco! Ah, você é louco, achei. Ah, já ba... Ih, só duas vidas! Eu só tenho duas vidinhas! Dois banquinhos Dois banquinho. Só vem, só vem, só vem. Só vem, só vem. O, esse anjinho que fica em mim, ele não tem problema, não. Ele não faz nada comigo, ele não me dá hit, então não acontece nada. Ele só tá aí pra, pra atrapalhar a minha visão, então. Eu baixei esse jogo, galera, na Steam. Se vocês têm a Steam, vocês procuram lá, Ironsnote, o nome do jogo. E se vocês não têm Steam, é, é só procurar né, aí no YouTube que Iron Snowmult é um jogo fácil de achar, porque é um jogo grátis, e ele é levinho também. Aí vocês procuram conforme o seu computador. Caraca, mano! 61 mortes! Nossa, o meu recorde era 40, mano. Caraca. Tá, vamos pra próxima. Uh! Bailarina, Grampier. Happy Feet, Caraca, caraca! Eu sou Jack Chan, mano. Ô oh, louco, você viu? Olha o oh, rebatido. Que delícia que Moleque Matei Já bati naquele Opa, levei dano Ó, já matei 11 não perdi nenhuma vida Só perdi uma vida, quer dizer Ó, 12 Quando eu tô gravando eu sou melhor, velho Tô percebendo isso eu Tô sendo melhor quando eu gravo <risos> Ah, meu Deus do céu nossa! Fiquei segurando a cabeça do! Nossa! O louco! O louco! Ó, já vamos derrubar aquele ali. Um, dois, três. E sobe! Eu não consegui subir. Pronto. Agora eu peguei. Tome! Meu Amigo, você é meu amigo? Você não é meu amigo? Tchau. Ah, moleque, ó, oh, dancendo um pouco, dança, dança, dança, dança, e bate, e rebate, e, e bate, e rebate, e tudo mais. Vai, taca nele, taca nele, taca nele. Ô, oh. oh, moleque, ô, oh, moleque, o oh, que você que tá? Você tá me tirando, mano? Tá me tirando, acertando faca em mim? Tá achando que eu sou bacon? Eu não sou bacon, não. Eu sou o Chuck Norris, mano. Salou. Salou. Ah, ali não tem ninguém. Ó, viu a né? Já viu a espongada? mano. Oh, louco, só cumba, só cumba! só tá calipau, tá calipau, tá calipau, oh, louco, nossa, que que era aquilo voando, mano. Era a bunda do boi do, do boi, é do lobo, mano. Caraca, oh. vai, vai, vai, vai. Eu só tenho uma vida. Ih, ferrou, ferrou, morri. Sabia, quarenta e oito, mano. 40... 48 e é muito, velho. Quarenta e oito é muito. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar com o seu like. Adicione seus favoritos esse vídeo. Me sigam lá na lá no Facebook para ficar atualizados das minhas notícias pelo Facebook. Se inscrevam no canal para ficarem atualizados das minhas notícias aqui no YouTube. Compartilha com seus amigos. Sabe como é que você compartilha com seus amigos? Você veja nesse botão, nessa setinha que tem que parece certinho de voltar, você clica aí e você vai ter o link do meu... Você vai ter o link do meu vídeo. O que você faz? Você vai lá no seu Skype ou no seu WhatsApp. O que, que você vai fazer? Você vai colar esse link e vai mandar pro seu amiguinho, velho. É fácil assim, mano. E... E... Você me ajuda muito fazendo isso. E é isso, galera. Valeu, falou e fui! Tchau! Termina com a rodinha. Oh!